Cosita, tu cocida, ah, ah, dame tu ah, ai, dame tu cocida, ah, ai, ah, ai, ai, dame tu cocida, ah, ai, dame tu ai, dame dame tu ai, dame tu cocida, ah, dame cosita, ah, ai, ah, dame tu ah, dame tu